Seis sinais que você está sendo traída e não quer ver. Muitas mulheres não querem sentir a dor da traição e por conta disso tentam tampar o sol com a peneira. Sabe aquilo que todo mundo já sabe? Elas não. Será que eu estou sendo traída? Se você tem essa dúvida ou está naquele time das que tem certeza, mas não querem assumir, vamos trazer para você seis sinais simples. Se você se identificar com algum, Atenção! Chegou a hora de mudar algo no seu relacionamento. Um Virou funcionário exemplar. Tem marido que no passado vivia reclamando do trabalho, nunca foi de esticar e agora, de uma hora para outra, virou funcionário padrão. Todo dia ele chega mais tarde do que o habitual e na sexta-feira, principalmente. Está na hora de ficar de olho. Claro que se além disso ele começou a ter trabalho extra no final de semana e viagens longas, pode ser um sinal muito ruim. A não ser que o salário tenha aumentado. Aí sim pode ser só paranoia e está na hora de você curtir essa sobra no orçamento. 3. Mudança de humor. Se o humor dele mudou completamente e agora ele ficou todo, não me toque. O nível de irritação dele está no máximo e o estresse passou a ser companheiro do relacionamento de vocês. Isso é um mau sinal. Normalmente nesses casos, o parceiro já não tem nem mais paciência para ouvir a esposa e nem quer ficar muito tempo junto. Algo pode estar acontecendo. 4. Diminuição ou aumento do apetite sexual. É normal nos casos de traição haver variação na atividade sexual de quem está traindo. Em alguns casos vemos períodos de grande seca na vida sexual. O marido que está traindo anda satisfeito e muito cansado e já não procura mais sexo em casa. Acontece também o oposto. Para não deixar pistas de sua traição, muitas vezes o traidor começa a simular um desejo repentino pelo sexo a fim de que não se desconfie onde ele tem investido seu tempo fora, ou mesmo como uma forma de compensar pelas artimanhas feitas contra a mulher. Se mudou na cama, está na hora de você ficar mais esperta. 4. Aumento da vaidade. Tem um sinal que só não vê quem não quer mesmo, que é o visual. O marido nunca se arrumava e agora começa a querer comprar roupa nova. Sai todo penteado, perfumado. Em alguns casos, aquele homem que era um mão de vaca agora chega em casa com produtos caros e de marca, que antes ele não compraria de jeito algum. Não é estranho? 5. Compromissos imperdíveis. Sabe aquele cara que você não consegue encontrar mais? Quando você menos espera ela tem um compromisso. Saiu para comprar pão, foi visitar um primo que fazia muito tempo que ele não visitava, quer se encontrar com os amigos, mas é um programa só de homem e você não pode ir. Quando ele começa a ficar ausente da sua vida e em toda a programação, você passa a ser uma pessoa não grata, se preocupe. Se de uma hora para outra seu amor começa com esse desejo de estar sozinho ou com os amigos e você não é bem-vinda, algo pode estar acontecendo. Principalmente se antes vocês faziam tudo a dois. 6. Celular é secreto. Agora tem um sinal que dá na cara mais do que tudo e que muitos casais brigam e brigam de verdade. É o tal do celular. Agora pense conosco. Se o seu parceiro não tem nada a esconder, por que ele não lhe dá a senha do celular? Por que quando o celular toca e você está perto, ele já fica todo nervoso? Se seu amor prefere falar ao telefone longe de você, se apaga as mensagens digitadas no WhatsApp e ele é daquele tipo que pode esquecer a carteira. Mas não deixa o celular em casa com você, talvez você tenha um problema grande para resolver. E agora? É claro que ter um ou outro desses sinais não quer dizer que você esteja sendo traída, mas é claro também que se os seis sinais fazem parte do seu relacionamento. Você está tendo um relacionamento furado, e mais cedo ou mais tarde, com essa brecha enorme, algum problema vocês terão. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e não esqueça de curtir o vídeo.